Então, a primeira cena, nós temos aí os orques que se escondendo do sol, né, com mantas e capuzes, né, e a explicação a gente sabe por que é, porque os orques são criaturas das sombras, né, eles não gostam de, de, do sol, ou da sol, né, como o César falou no, no Inteligência Limitada, no Legendário do Tolkien o sol é feminino, mas vamos falar masculino aqui mesmo. Então, eles não gostam do sol porque o sol tem efeitos físicos sobre eles, né, na série até mostra uma cena, um orc parecendo até que ele está sendo queimado pelo sol, mas não era bem isso. Eu vou ler aqui para vocês, na... no Hobbit mesmo, né? no capítulo Adivinhas no Escuro, fala o seguinte. É claro que eles logo vieram atrás dele, rosnando e urrando e caçando em meio às árvores. Mas eles não gostam do sol. É algo que faz suas pernas ficarem bambas e suas cabeças girarem. Então, é esse o efeito que o sol tem sobre uhum. os orques, né? Eles ficam tontos, ficam meio que cambaleantes ali, não conseguem lutar direito, nem fazer as coisas e tal. Então, por isso que eles estão... A gente vê que na série eles estão cavando uma longa estrada, né? E eles estão cobrindo ela sempre com essas mantas aí, com esses tecidos. E eles mesmo quando aparecem no sol, eles sempre de capuz, né? O é como se um tipo de vertigem, né? Dá uma moleza e é. tal, né? Uhum. E aí, já avançando um pouco, nós temos aí na Escravos Humanos e Orques, né? aí, nesse meião aí, cheio de escravo. E escravo é uma característica forte de Mordor. Tem uma passagem aqui da Terra da Sombra, no Retorno do Rei, que fala o seguinte. Frodo e Sam observaram aquela terra odiosa com uma mistura de abominação e espanto. Entre eles e é a montanha fumegante, e em volta dela, ao norte e ao sul, tudo parecia arruinado e morto, um deserto queimado e estrangulado. Perguntavam-se como o senhor daquele reino mantinha e alimentava seus escravos e seus exércitos, e não, obstante exércitos ele, e não obstante exércitos ele tinha, até onde seus olhos alcançavam, ao longo dos flancos do Morgai e mais em direção ao sul. Havia acampamentos, alguns de barracas e outros ordenados como pequenas aldeias. Uma das maiores destas estava bem abaixo deles». Então, o que a gente está vendo aí na série já é a construção dessa Mordor aí que os hobbitzinhos lá vão ver lá no final da Terceira Era, nessa né? terra devastada, com aldeias de orques, túneis subterrâneos, parecendo um deserto, é tudo isso aí que já está acontecendo aí. E no Silmarillion, a gente tem uma série de citações sobre orques, é, ou na verdade, campos de escravidão, onde onde os elfos eram levados e ali submetidos a trabalho forçado, às vezes até algum tipo de experimento do próprio Morgoth. Então, Isso. Silmarillion e Mordor têm muita questão de trabalho escravo. E a gente vê também aqui dos orques, eu não sei se tem algum detalhe do, da, do rosto deles aí, alguma coisa assim nos, nos prints. Deixa eu procurar. Al, algum orque horroroso aí? Por quê? Porque a gente vê que todos os orcs que apareceram até agora, eles têm a pele desbotada. Né? E o Tolkien falou nas cartas que realmente os orcs tinham a pele amarelenta. E aí lá na carta para Forrest J. Ackerman, de junho de 58 o Tolkien falou o seguinte. Declara-se claramente que os orcs são deturpações da forma humana, entre aspas, vista em elfos e homens. Eles são, ou eram atarracados, largos, de narizes achatados, de peles amarelentas, com bocas largas e olhos oblíquos. Então, eu acho que bateu bem aí com, com os óculos da série, né? Pele amarelenta, é, hum. atarracados, largos, de narizes achatados, e bocas largas e olhos oblíquos, né? Mais ou menos puxadinho assim. Então, eu acho é, e, que bateu aí com a... E o Tolkien usou o termo humano entre parênteses, né? Então, novamente, Isso. ele... É, é porque Por exemplo, ele porque... falou forma humana, né? A forma humana. É. Então, tinha que usar a palavra humana, né? É. E aí, deixa, é. eu, deixa eu... Agora, Bora, eu também, pelo menos. a gente não pode dizer que tá errado. Porque é uma criatura feia, deformada, ok. Eu tenho medo dessa criatura, mas... Não, porque o a gente está... É porque né? a gente esperou é. que fosse um é, grande lobo. Muito... É. E é, parece não, muito pinche, né? É, parece um Ele parece mesmo, um então... pincher gigantesco, né? Gostei. Tem que ser feio mesmo. É. Exato. Mas, Mas eu, vamos assim, a... Eu queria algo mais, assim, mais trevoso. Trevoso. Então, vamos então, já que houve essa desgraça, vamos pelo menos para os livros aqui para ver o que eles falam dos Wargs. Lá no Hobbit, no capítulo da Frigideira para o Fogo, fala... Porque esses cavalos nasceram e foram criados no serviço do Senhor Sombrio e Mordor. É, nem todos os seus serviçais... Acho que eu troquei aqui. Acho que é daqui da frigideira para o fogo. Não aqui, não, aqui não é do Hobbit. Aqui é do Muitos Encontros, lá da Sociedade do Anel. Porque esses cavalos nasceram e foram criados no serviço do Senhor Sombrio e Mordor. Nem todos os seus serviçais e escravos são espectros. Há orcs e trolls. Há wargs e lobisomens. E houve, e ainda há, muitos homens, guerreiros e reis, que caminham vivos sob o sol, e mesmo assim estão sob seu domínio, e seu número cresce a cada dia. Então, só para constar que lá dentro dos exércitos do, do Sauron tinha os wargs, né? Os wargs, os lobisomens, trolls, orcs e tudo mais. Aí lá no Hobbit, aí sim, da frigideira para o fogo. Mas nem mesmo os wargs selvagens, pois assim eram chamados os lobos malignos do outro lado da borda do ermo, conseguem escalar árvores. Né? Então ele fala o que são os wargs. São selvagens, né? lobos selvagens, malignos, do outro lado da borda do ermo, ou seja, para lá das montanhas nevoentas. Ah, os wargs, aí também no mesmo capítulo. Os wargs e os gobelins muitas vezes se ajudavam em seus feitos perversos. Os gobelins normalmente não se aventuram muito longe de suas montanhas, a não ser que sejam expulsos e estejam procurando novas casas ou estejam marchando para a guerra, coisa que, fico feliz em dizer, não acontece faz bastante tempo. Mas naqueles dias, eles às vezes costumavam sair para, para incursões, especialmente para obter comida ou escravos que trabalhassem para eles. Então, com frequência, pediam ajuda aos wargs e dividiam seu butim com eles. De vez em quando, montavam lobos como os homens montam cavalos. Então, são boas referências aí para os wargs. E sabe o que é engraçado? Eu vi aqui um mix de, de pessoas que acharam, tudo bem, tá, tá bacana esse tá. warg hein? sem problema. Então, é questão de gosto mesmo. É, não, tem, é. não tem muito. É, é, a Ju Almeida aqui. Será que esse warg não é um filhote? Os orcs não, não andavam neles? Pode andavam e também soltavam eles para atacarem os outros, né? Tinha as duas formas de, de agir junto é, com mas, os orcs. Mas se esse é o filhote, ele nem quer pensar como é que há de ser o pai. <risos> É o cão chupando manga. É.